Pra te chamar sim. assim também. Então. Pra você sair ah! daqui. Aí, você tá completamente invisível. Oi, eu sou o Cup e hoje vamos falar aqui sobre um tema que eu nunca discuti antes no meu canal e que eu acho que é muito importante de se falar. E estou aqui com Oi! Dione Freitas, que tem um canal que tem um foco muito grande sobre intersexualidade, que é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Faz seu jabá! Uh! Meu canal se chama Sexualidade e Intersecções, canal voltado à visibilidade intersexual. Maravilhoso! A gente precisa falar mais sobre diversas letras, inclusive que é a nossa ideia aqui. Uhum. Nós estamos aqui, com certeza eu já postei o meu vídeo sobre a parada LGBT que aconteceu no dia 23 aqui em São Paulo. Uhum. E nós vamos falar justamente sobre outras letras que não são uhum. tão faladas. A letra A. E a letra I, tem outras muitas letras que precisam ser dadas visibilidade para elas. Mas a gente vai falar dessas letras que são muito invisibilizadas ainda dentro do grupo LGBT. Então vamos começar. Esse vídeo vai ser basicamente um FAQ. vou fazer algumas perguntas aqui e a gente vai conhecer um pouco mais. Tá vindo as perguntas? Curtam e compartilhem esse vídeo. Então, vamos começar pelo básico, mais óbvio assim. O que é intersexualidade? Intersexualidade é uma característica biológica, então quando a gente vai falar de intersexualidade a gente fala do recorte biológico A gente não uhum. vai falar de identidade de gênero, e nem de orientação sexual e nem de expressão de gênero, a gente vai falar de sexo biológico Quando esses indivíduos nascem com características de ambos os sexos né Masculino, feminino e o macho e fêmea A então, usa esse termo mesmo, macho e fêmea Daí isso é intersexualidade Antigamente era chamada de hemafrodita é, é, o que eu já ia falar, assim Porque muitas pessoas ainda têm essa visão do hemafrodita Qual é a diferença? Tem uma diferença enorme Primeiro que a palavra hemafrodita não se usa mais Porque é estigmatizante Porque tem toda uma questão histórica envolvida, né? De perseguição na Idade Média Você chamar uma pessoa intersexo de hemafrodita Socialmente falando, é o mesmo que chamar é uma pessoa trans de traveco, uhum. chamar uma pessoa que tem HIV de diabetes uma pessoa que tem ansenise de leproso uhum. é, desumanizar, por quê? porque tem toda essa história de perseguição de queimada na fogueira de afogamento na, na água por relacionar a sexo com o demônio mesmo uhum. por ter um sexo diferente mas a outra questão que deu um recorte biológico, é que quando você fala de hemafrodita e pega animal, hemafrodita tem exatamente os dois sexos Sim. perfeitos e se autorreproduz. e o hemafroditismo na espécie humana quando ele acontece, que raramente não é assim. É a presença de ovotestes. Ou a presença de ovário e testículo no mesmo indivíduo. Isso é muito incomum de acontecer. Pode acontecer, mas é raro. Então é intersexualidade para englobar todos os estados intersexuais. Já aí, já parte para minha próxima pergunta. Que é as diversas formas que uma pessoa pode ser intersexual. Você falou de diversos estados intersexuais. Uhum. O que você quis dizer com isso? É porque a gente tem hoje... Categorizado pela biologia pelo menos 40 estados intersexuais, porque uhum. são estados, porque, como personagens com características de ambos os sexos, então são características diferentes, Sim. né? É um espectro: nós temos o masculino ou macho, feminino ou fêmea, típico, que é quando você tem aquilo lá, né? Testículo XY é, e pênis, uhum. né? Ovário, útero e vagina, tem os dois extremos. Entre um e o outro tem um espectro enorme de variabilidade. Então tem todo, todas as características. Tem gente que tem uma característica do feminino uma outra do masculino em diferentes graus. Uhum. Por isso que são 40 graus de diferença. Né? Você pode ter um testículo com vagina, ter ovário com pênis, ter pênis e vagina. Mas não tem nada dentro, uhum. né? Acontece ter pênis e vagina, também é incomum. Mas você pode ter vagina, ter testículo e próstata. Então, então, por isso que é estados intersexuais, porque vai variar. Como também pode ter cromossomos diferentes do sexo físico. Pode ter pênis e ser XX, pode ter vagina e ser XY. Sim, e isso é uma coisa que eu ia perguntar também. Porque as pessoas têm muito essa visão de ou XX ou uhum. XY. E existem várias uhum. possibilidades de, de combinações sim na intersexualidade a gente tem estados intersexuais que são morfológicos que uhum. daí a gente vai falar do que de gônada, uhum. é, físicos que de genital né a gente vai falar de cromossomos que dentre de esses estados né, e genéticos, que daí são pedacinhos do cromossomo Então são muitos estados Quando a gente fala de cromossomos, a gente tem o um XX e um o XY A gente tem o XXX, o XXY, o Y o X0 A gente entra os mosaicos né, Quando você tem presença de, dos dois na mesma hum. pessoa né, XX com XY, né, X0 com XY por exemplo, são alguns exemplos, você pode ter x, x, y com x, x, uma mesma pessoa. Você tira o sangue dela e você faz a análise no microscópio e vai encontrar as duas células na mesma pessoa. É. Então essa diversidade é enorme. E tudo isso representa 1,7% da população. É a mesma proporção de ruivos. Então você quer saber o tanto de intersexo que tem o tanto de ruivo. Milhares, milhões. Isso, isso é uma comparação interessante assim uhum. de você fazer. Eu acho que ela dá uma noção pra você boa você pensar. Assim, mas pra nossa, pessoas. eu não conheço tanto. Você não conhece por quê? Porque não se associa intersexo só com sexo físico, né? Você não tem que ter dois genitais pra ser intersexo. Você pode ter, às vezes, só um fora, mas ter um dentro. Tem outras características, entendeu? Então é muito comum. Tem gente que nem sabe o que é. Tem gente que é trans e não sabe quem é intersexo. Tem gente que é cis e não sabe e, que é e que é essa intersexo. Questão, e essa questão da a pessoa não saber quem é intersexo, ela é muito mais comum do que as pessoas. Aham, uhum, é muito mais comum. Porque a gente só discute que existe macho e fêmea, biologicamente ah. falando. E visibiliza isso, apaga porque Isso de só falar que existe macho e fêmea, Dialoga com uma narrativa religiosa construída no Ocidente e no Oriente Médio, que só existe porque Deus fez assim. Uhum. Não, gente. Dependendo da religião, se a gente for ver, natureza, se a natureza for criada por Deus, existe um Deus, não tô aqui pra falar se existe ou não existe, a natureza não é assim. A natureza é. é a, gente, a gente tem fatos, uhum. sabe? Uma realidade aqui, pessoas que existem e que são assim não É, dá, dá. E a natureza é assim. É. Ela é, tem machos, tem fêmeas, e tem vários estados intersexuais, né? Então ela não é só um e outro, ela é vários. Pensando nisso, é, como você diria que tipo a sociedade vê a pessoa intersexual? Então, tem várias fases disso, né? Se você Pegasse antigamente ela via a intersexualidade como algo natural. Tipo, existia pessoa que era vista como um papel masculino, um papel feminino, pessoas que nasciam com um terceiro papel. Só que com o advento de algumas religiões, que não vou citar nomes, vocês sabem quais são. Esses papéis precisavam ser apagados para poder que essa narrativa que essas religiões sustentasse. sustentasse. Então essas pessoas começaram a ser queimadas na fogueira, começaram a ser enforcadas, começaram a ser poladas por trancafiadas e mortas. Esse último milênio. Então, hoje em dia, o que, que tem? Com o avanço das técnicas cirúrgicas, quem nasce com genital bico é empurrado pra cirurgia precoce. Eu então, tenho muita gente que nasceu assim e é operado quando é bebê. Então, às vezes nem a pessoa sabe que nasceu assim, passa a vida inteira sem saber. Às vezes é, é estéreo, daí acha que é estéreo porque é assim, porque é assim, e os pais verdade, eles, teve... sabem Teve uma escolha uhum, feita, feita ali por uma pessoa Às vezes tem vezes que tem Mais antigamente, coisa de 20 a 30 anos atrás Até os pais não sabiam, o bebê era tirado e era operado Hoje em dia tá um pouquinho mais difícil disso acontecer Mas os pais às vezes participam também Só que os pais são induzidos pelos médicos Então a nossa denúncia enquanto o movimento intersexo É falar sobre isso, não só no Brasil No Brasil acontece desde 2015 Mas fora é muito sul. Essas mutilações genitais Agora, quando você é intersexo e não é genital O que acontece é você é, induzir, fazer um tratamento hormonal De acordo com o sexo físico uhum. Tipo, ai, ah, tá faltando hormônio em você Eu vou te dar, o que, que você tem entre as pernas? A vou te dar testosterona O que, que você tem entre as pernas? A vagina? Vou te dar estrogênio Se você se identifica como homem como uma... como ou como não binário for... Esse problema é seu, isso que acontece com o intersexo Um desrespeito à dignidade da pessoa humana Uma desvalorização do ser Então tem que se denunciar E esse é o papel da militância intersexo mundialmente E tá sendo o nosso papel aqui no Brasil E pensando em você Dentro de sua vivência Qual um exemplo assim de que você poderia citar Sobre coisas que pessoas intersexuais enfrentam Desde porque, porque inclusive eu acho que a gente não comentou em nenhum momento Mas você é uma pessoa intersexual Isso, que... eu sou uma pessoa intersexual Meu Deus Ai meu Deus Eu não acredito Eu sou uma pessoa você existe Eu existo, olha do toque Eu sou um fantasma <risos> Não eu sou de Marte também Eu nasci com estado intersexual Não vou falar se você quiser falar no meu canal, sabia <risos> Acesse lá, tem links na descrição. Daí eu nasci com esse estado intersexual. E por causa disso eu passei por uma vivência trans, né? Porque eu fui designada e criada pra ser menino. Por não aceitar, tipo, aquela pessoa que eles achavam que era menino. Se desenvolver como uma menina, fisicamente falando. Né, uma violência médica, porque, tipo, queriam que eu fosse menino. Por ter uma genital lida socialmente como uhum. de menino. Daí seria mais fácil me dar testosterona, então é uma outra violência. Muitas vezes eu também passo por violências do próprio movimento LGBT. Sim. Por, tipo, um estado intersexual, ter uma vivência trans e daí querer, tipo, falar denunciar essas coisas e o movimento não aceitar. Tipo, você ter várias identidades. Porque você é assim, ah, você é. nasceu assim, se construiu desse jeito. Esse é o seu lugar de fala. Então, às vezes, eu passo por essas situações inconvenientes. Então, é isso. É uma eterna luta de construções e de desconstruções. Inclusive, você tava tá falando isso, eu, tipo, eu também passo um pouco disso, porque eu sou uma pessoa sexual, mas eu também sou uma pessoa não binária. Uhum. Então, tipo, as coisas bem... Meio... E também sou uma pessoa panromântica, pansexual. Uhum. E essas coisas, não sei acumulam. Uhum. Nós somos uma comunidade então a gente precisa uhum. estar unido pra lutar contra uma força. que Quer nos matar uhum. quer nos extinguir pra poder ter uma narrativa que só existe macho e fêmea, só existe cisgênero que só existe heterossexual então a gente se não estiver unido, nós vamos ser exterminados. eu falo pelas pessoas intersexuais que numa sociedade eram era como seres divinos a gente tem até estátua, só quando Sim. você coloca na internet. Coloca o deus hemafrodita, por Sim. exemplo. Era um deus o que, que as Sim. religiões dominantes hoje em dia fizeram? Demonizaram. Não precisava disso a gente podia conviver em paz. E a, e a gente, gente ainda política. pode. Uhum. Pode, com certeza. É só respeitar o ser humano. Nós somos seres humanos. E pra isso é importante o quê? Conhecimento. A gente desestigmatizar um pouco esses assuntos. E é por isso que eu recomendo uhum. o canal <risos> procurar mais sobre intersexualidade. Uhum. Dione fala bastante sobre isso no uhum. canal dela. Você pode... É, clicar no link da descrição ou nos uhum. cards vai estar tá aparecendo em algum canto aí na tela, com certeza Lá no canal dela, eu também apareci lá, fiz um vídeo falando sobre algumas questões da assexualidade uhum. Então a gente tá fazendo uma troca de conteúdo aqui, uhum. uma coisa bem produtiva uhum. Não se esqueçam, curtem, e compartilhem esse vídeo, viu gente? Sim, com certeza! Uhum. Onde é que as pessoas uhum. podem te encontrar no redes sociais? Pode me encontrar no Instagram, como Johnny Freitas ah, No Facebook, Johnny Freitas e na internet, com Johnny Johnny, Johnny Freitas, Freitas joga lá Joga lá que aparece eu... um monte de coisa eu sou arroba apenas Cup em todo lugar. <risos> e é isso, gente. Beijos. Até mais.